E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastano e você está no canal Bruno Cashback. E hoje a gente vai falar sobre o mercado Bitcoin e eu vou te mostrar aí como você ganha 20 reais ou até 2 mil reais com a promoção aí desse aplicativo. Vale muito, muito a pena mesmo. Bem, aqui no canal eu costumo mostrar aí aplicativos, promoções que vão te dar um retorno, vão te dar um cashback. Né? E dessa forma aí, você divulgando aí esses aplicativos, você vai também ganhar um retorno em relação a esse trabalho que você está fazendo. E aí é dessa forma aí que você vai ganhar até 2 mil reais aí com esse aplicativo por indicação a cada pessoa que você indicar você vai ganhar 20 reais em Bitcoin então isso aí é muito muito bom mesmo e aí basicamente funciona assim ó você vai pegar 100 reais e transferir para o mercado Bitcoin esses 100 reais aí você pode fazer por PIX que é o mais fácil de fazer né tem que ser uma conta de mesma titularidade tá para você para cair na sua na, no seu mercado Bitcoin aqui tranquilamente e aí pronto depois que você investir aí os, os 100 reais né o mínimo 100 reais, você vai ganhar aí os 20 reais em Bitcoin até no máximo do dia 5 do 3 de 2022 aí aproximadamente você pode ganhar antes tá mas é essa data aí prevista aí eu acabei comprando esse USD coin que é uma moeda lastreada no dólar que não vai variar vai variar em relação ao valor do dólar então é bem tranquilo bem estável né e Lembrando que isso aqui também não é uma indicação aí de investimento é apenas aí que eu utilizei para poder ganhar nessa promoção então você pode investir em qualquer Qualquer criptoativo que tiver no aplicativo que você vai ganhar aí os seus 20 reais investindo é, a partir de 100 reais no caso. E aí é muito simples, após você clicar aí aqui em abrir conta, você vai receber essa parte do e-mail aqui, vai perguntar aí, você vai fazer o cadastro normal né, é, o e-mail, senha, é, CPF, data de nascimento, o país que você reside. Né, o CEP, seu endereço completinho e aí eles vão te mandar um e-mail para você verificar aí você verifica e vai rapidinho aí foi menos de um dia para estar verificada a minha conta e eu poder já estar investindo e para você investir é bem tranquilo você vem aqui na lista de ativos né, e aí escolhe aí criptomoedas você vai escolher o que você queira como eu falei eu escolhi o SD Coin, e aí você clica em comprar depois que você clicou em comprar você pode é, selecionar todo o valor que você tem disponível e comprar Assim que ele fizer todo o procedimento Ele vai aparecer aqui nas ordens O valor total que você comprou né? Eu comprei aqui R$112,99 Em USD Coin Que é em dólar no caso e essa promoção ela é válida até dia 28 de fevereiro, então corre aí logo faz logo para você ganhar esses 20 reais e continuar indicando e começar a indicar. Né? O pagamento da promoção vai até o dia 5 de março, então corre logo faz aí seu cadastro. É bem tranquilo, poucas pessoas têm esse, esse cadastro, então com certeza você vai conseguir indicar para várias pessoas. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar aqui e já poder estar é, tá recebendo esses 20 reais fazendo esse procedimento que você precisa fazer. Se você gostou desse tipo de promoção, eu posso dizer que tem outras que estão acontecendo nesse momento. Tem outros vídeos, eu vou deixar aqui já o próximo vídeo aqui para você assistir. Com outras promoções também que são parecidas como essa. E você pode indicar pessoas e já ganhar dinheiro, já abrindo conta, fazendo esses procedimentos básicos. né? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu, até a próxima.